Durma ouvindo essa poderosa oração de hoje à noite, incluído incluídos Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 51. Já começo desejando muitas bênçãos para você e sua família. E peço que você que compartilhe essa poderosa oração, que mais pessoas possam ouvir e ser abençoadas. Inscreva-se em nosso canal, e deixe seu like no vídeo, assim o YouTube divulgue essa oração para mais pessoas. Agora sim, vamos lá! pedindo-crendo. Por isso eu afirmo a vocês, em quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Marcos capítulo 11, verso 24. A fé é exatamente isso, um você, todos os dias, se prostrar diante de alguém e pedir coisas que você necessita naquele instante, pois você sabe que Deus é um Deus de promessas, e tudo que você pedir com o coração disposto, ele lhe concederá de acordo com a vontade dele. Salmos 10.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 e lhe mostrarei a minha salvação. Fé em Cristo Disse-lhe Jesus, e não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11 verso 40 Tudo o que o Pai nos diz a respeito de nossas vidas e todas as suas promessas serão concedidas a nós, e no tempo certo ainda veremos tamanha glória de Deus sendo derramada sobre nossa vida por meio da fé em Cristo. Salmos 121